A Faculdade SEBRAE é uma iniciativa do SEBRAE, de todo o sistema SEBRAE de ensino superior, só que com um DNA empreendedor. A faculdade ela contribui de uma forma muito direta, porque os próprios professores eles acabam sendo mentores de, do desenvolvimento do negócio. É uma qualidade de, do empreendedorismo na veia em todos os funcionários que não tem num curso tradicional. O SEBRAE respira isso no dia a dia. A iniciativa própria da Faculdade Sebrae, ela visa ser uma faculdade completamente diferente, onde a pessoa pode investir na sua própria ideia até virar negócio. Então nós buscamos formar a próxima geração de empreendedores que tem como base empreendedorismo como sua linha formadora. Eu escolhi a Faculdade Sebrae exatamente por ser uma grade diferenciada, porque não é apenas administração, é administração com foco em empreendedorismo. A Laís já me acompanha em alguns projetos, desde que ela era pequena. Eu sempre frequentava com ele vários tipos de feira, ou trabalhava junto com ele, e eu tive a oportunidade de estar em feiras como essa, feira do, do Sebrae. Acho que a maior necessidade do empreendedor é apoio para aquela ideia, para aquele sonho, para aquilo que é um desejo. E a partir daí, eu acho que a faculdade, ela contribui de uma forma muito grande para quem está querendo iniciar, para quem está com uma ideia, e para quem está precisando ou entender ou compreender melhor essa questão do empreendedorismo, que é algo fantástico. Para quem gosta, eu aconselho que vale a pena investir. Esse é o preceito principal da faculdade, a proposta principal da faculdade. Formar um bom cidadão, mas também formar um bom técnico, um administrador nesse caso, e dar o terceiro passo que nenhuma outra faculdade faz, que é formar o empreendedor. Geralmente, uma faculdade, o compromisso termina no diploma. O nosso não. Tem um SEBRAE inteiro para te acompanhar ao longo da vida.